Quais assuntos o Engenheiro de Produção irá estudar no curso? O Engenheiro de Produção trabalha apenas na indústria? Eu ouvi falar que a qualidade é uma das grandes áreas da Engenharia de Produção. De que forma ela se aplica na prática? Qual o enfoque dado à área financeira na Engenharia de Produção? Eu gostaria de saber como o Engenheiro de Produção atua no Planejamento e na Gestão da Logística. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Felipe, do curso de Engenharia de Produção, e se vocês têm curiosidade ou querem saber um pouco mais sobre essa profissão, eu convido vocês a fazer o nosso curso.